Só hoje temos aqui um repetente, temos aqui o nosso amigo André, André Silva. Não é? André, Silva André Silva. Se se lembram deste homem foi o homem que trouxe o Fiat, o Fiat. O, <risos> é o Fiat não, oh, diabo. <risos> Trouxe o Civic Coupe com o H22. Vocês viram que a gente temos barrote conforto. <risos> são grandes, sempre muitos amores, então não se aguenta muito tempo com o mesmo carro. Estás sempre a trocar de carro, sempre a inventar. Hoje, trouxe-nos aqui novamente um Honda, mas um Série B, Son, you know once you start, there's no going back. I know. This means total commitment. Once you begin the path, there is no leaving the path. Are you sure you're ready for that? Aqui é a primeira, mas há <risos> é de ter dado muito. faz rotação para caralho. E nem é a rotação, é a velocidade. Tem força, meu. Está nervoso, gajo? Tá, agora, agora acabou. Vamos embora. Até logo. <risos> Tchau. Adeus.